Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda à Faculdade de Tecnologia da Baixada Santista Rubens Lara. Aqui eu lhe apresento um de nossos sete cursos superiores de tecnologia, o curso de Gestão Empresarial. Como é o curso? Assim como os demais cursos da nossa faculdade, o curso de gestão empresarial tem duração de três anos e você pode escolher entre a modalidade presencial, no período matutino, com horário de início das aulas às 7h40 da manhã ou a modalidade à distância. São 40 vagas para cada modalidade, com processo seletivo semestral. O que faz o tecnólogo ou a tecnóloga em gestão empresarial? O tecnólogo ou a tecnóloga em GE é capaz de elaborar e implementar planos de negócios, utilizando métodos e técnicas de gestão na formação e organização empresarial, especificamente nos processos de comercialização, suprimento, armazenamento, movimentação de materiais e no gerenciamento de recursos financeiros e humanos. Onde o tecnólogo ou a tecnóloga em gestão empresarial pode trabalhar? As oportunidades profissionais para esse curso incluem possuir o seu próprio negócio, em consultoria, turismo, comércio, indústria, entre outros, médias e pequenas empresas, setor público e em entidades particulares, tais como cooperativas e associações. Caso você ainda esteja em dúvida, assista aos vídeos dos nossos outros cursos, Certamente existe algum que se adequa ao seu perfil. E se você quer fazer parte do nosso time, acesse vestibularfatec.com.br. É o site em que você encontra todas as informações referentes às nossas vagas e ao nosso processo seletivo.